Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui. Olha só gente, estou gravando um vídeo hoje, hoje aqui ó, dia 27 do 6, tá? Então eu estou mostrando aqui pra galera que, que fala que Pô, o tráfego pago não funciona e tudo mais, eu não quero fazer, mas assim, saiba que é um investimento, cara, que você faz pequeno e tem um retorno é, bem legal, lógico, se otimizar, né? Normalmente as primeiras vendas você vai ter prejuízo, por isso que muita gente para. Aí você vai otimizando e vai encontrando o resultado, tá? Então tá, ontem, tá? Hoje é 27 de junho, ontem é 26 de junho. Só para vocês terem uma noção. Tá? Eu tô com campanha rodando aqui, ó, duas estão ativas, tá? Não vou falar, obviamente, qual é o produto, porque, senão todo mundo copia, o mal do, do afiliado, que ele quer, que nem um cachorro louco, sair copiando tudo. Você, na verdade, você tem que aprender e fazer o teu, tá? Então, por exemplo, o orçamento aqui, ó, tá? Eu botei 25 reais... É, nesse anúncio aqui que estava bem otimizadinho, e seis no outro, gente, só seis, tá? O que aconteceu? Então, nesse aqui, eu fiz duas vendas, aqui uma. Tem um boleto, tá? Duas já caíram, duas são vendas de é, cartão de crédito, tá certo? Então, vamos lá, teve um alcance de é, 823 impressões e 807 alcances, ou seja, 20, um pouquinho menos de 20 pessoas aí viram duas vezes o anúncio, Aqui 369 impressões e alcance 366, tá? O custo aqui da venda, isso que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, tá? Eu gastei nessa venda aqui 6,84, tá? E nessa venda aqui 3,42. Gente, cara, é muito barato isso, tá bom? Então o valor gasto durante o dia foi 3,68, porque Tu multiplica por 2 aqui, né? Porque foram dois resultados. E aqui, ó, tu gastou 3,42 e 3,42. Isso botando R$ o dia inteiro, tá? Então, assim, foram 15 cliques e duas compras, aqui 11 cliques e uma compra. O que que isso resultou? Resultou, o meu produto, ele, é, ele custou R$ 85,43, aqui eu vendi um e aqui eu vendi dois. tá Então, eu é, o ganho, na verdade, em relação ao investimento, foi 12 vezes e aqui foi 24 vezes. Caramba, mas todo dia assim? Não, tem, tem variação, obviamente. Tem vendas, às vezes, que ao invés de fazer a venda aqui a R$ 6,00, R$ 3,00, a venda mais cara que eu já fiz desse produto aqui foi, chegou a ser R$15,00, tá? Então deixa eu mostrar aqui a média. Isso aqui foi de um dia. Hoje, só para você... É, vou dar um refresh aqui, atualizei, tá? Acabei de vir aqui, só para não falar aqui a historinha. É, hoje ainda não fiz venda, tá? Desse produto, hoje é um sábado. São três horas da tarde, a galera acabou de almoçar. Mas eu sei que o pessoal acorda à tarde, mas depois do almoço começa a pessoa olhar com mais intensidade. Então tive um alcance aí de 346 pessoas, aqui de 216 pessoas, tá? A, a frequência está boa, ou seja, as pessoas não estão vendo o anúncio repetido. Por enquanto eu gastei 11 reais e aqui R$2,80, é, valor de 14 reais e ainda não vendi, Mas vai vender. Isso aí é questão de tempo. É raro você ter um dia que você não faz venda. Isso, gente, porque eu invisto pouco, tá? Porque se eu chegar aqui e botar 10 reais, eu sei que eu vou escalar isso aí, absurdamente. Eu não estou atrás de ROI, tá? A galera que adora falar que quem busca ROI é Nutella, né? Não, é que eu estou investindo pouco mesmo para ter constância, tá? É assim que começar a entrar mais dinheiro, assim, já passar 30 dias, como já está passando agora, né? Entrar o dinheiro, eu vou escalando isso aqui, tá? Eu estou testando o produto, eu testo o produto justamente para poder chegar a valores, vou otimizando. Quando está otimizado, aí eu jogo mais dinheiro, tá? Então, para quem fala assim que anúncio é pago é, ah, não, não botar anúncio, não vale, gente é o que você está disposto a fazer, tá? O anúncio está ativo aqui, ó, os outros estão desativados porque eu testei e não foi tão legal assim, botei outros valores, não foi tão legal, tá? Então, vamos, só para o pessoal que está falando que isso aqui é, ah, é sorte, só um dia, vou botar 30 dias aqui para vocês terem uma noção da média, tá? Realmente, a, a venda de ontem foi um valor legal, mas, eh, olha só, a média de 30 dias foi o seguinte, é, eu trabalho bem devagarzinho, tá gente? Eu não jogo muito dinheiro, não. É, com o orçamento que aqui eu mexi durante esse período, lógico, né? Eu botei menos, aí pô, dava certo, eu botava mais. Eu tive um alcance de 15 mil pessoas, ó, 26 mil impressões e aqui 15 mil. Aqui já teve pessoas vendo repetidamente o anúncio, tá? Mas ok, é, não tem problema isso não. Quando começa a ficar muito forte, aí eu mexo lá também na frequência para não ter problema, tá? Então foi gasto 387 reais, um custo por compra na média de 9 reais e aqui um custo por compra de 9 reais. Ah, mas eu não quero gastar 9 reais, não, eu não tenho aí 600 reais. Ah, deixa eu fazer a conta aqui para ficar certinho. Ah, não, está aqui embaixo. Eu não tenho 729 reais para investir. Ok, mas esse 729 reais, ele gerou, olha só, 5.000 reais. É, 552. Por que que tá esse valor aqui? Porque aqui também, como a campanha foi usada, ele contou também com os anúncios que não estavam rodando bem aqui, ó. Eu joguei aqui também mais 100 reais, cento e pouco de reais aqui no anúncio que não, não performaram, até chegou a vender, mas vendeu pouco, na média estava alto e desliguei o anúncio, tá? Então, para você aqui, pô, adora falar aí, ó, por exemplo, vamos fazer uma conta aqui. Aqui, eu gastei aquele valor que eu falei ali, né? Vamos fazer a conta certinha para não ter história. É, vamos lá. Cadê? Para você que não está entendendo, cara, eu vou deixar o um link aqui embaixo para você saber o que, que eu estou fazendo para fazer isso aqui, qual plataforma eu tô como é que você pode replicar isso aqui. Ah tá, tá aqui, ó. vamos lá. Os, as campanhas que estão ligadas hoje. tá conta, Por que, que eu mantive elas ligadas e desliguei as outras? Essa aqui eu gastei 387.5, estou fazendo a calculadora aqui mais 288.59, tá, então eu gastei um total de 676, tá, 676 reais e nove centavos, e gerei aí, ó, deixa eu até anotar para não, não perder o número, 67609, tá, e fiz com isso, aqui na primeira campanha, fiz 40, é, 43 vendas, eu fiz 2.300 e pouco, ou seja, eu investi, 300 reais veio 2 mil, eu investi ali 200 e pouco, veio 2 mil e pouco, tá? ou seja, um, um, multipliquei por 9.75, multipliquei por 9.47, tá? Na média, obviamente, você vai ter dias bons, dias ruins, mas isso aí é normal. Você tem que ter só a cabeça tranquila, sabendo que se você otimizar, vai melhorar. Por que, que esse valor aqui, essa média está mais baixa do que do último dia? Óbvio, porque no início não estava tão otimizado assim, os resultados não eram tão bons. Os dias foram passando, eu fui é, ajustando isso aí e, obviamente, os, dias, os últimos dias, vamos ver, é, é, vamos ver aqui. É, as últimas, a última semana, é, apesar que a última semana não foi tão boa assim não, porque é final de mês, tá? Mas aqui, ó, é, eu tive aqui 12, né? Eu expliquei por 12, em termos de conversão. Eu, eu, no finalzinho da semana, é, eu fui reduzindo o valor, tá? Porque final de mês a galera está dura, então eu reduzi o investimento e reduzi o venda, tá? Por isso que o valor aqui está menor. Mas, tá? É, multiplicou por 12 aqui e aqui multiplicou por 4. Tá? Aqui eu reduzi bastante, tá? Mas tiveram 14 vendas e aqui tiveram 6 vendas. Tá certo? Cada venda R$ é reais Tá ruim não, tá? É, só que se você fizer isso para outros produtos e escalar, gente, o teu resultado pode ser um resultado muito bom e muito rápido. Entendeu? Ah, mas como é que eu aprendo a fazer isso? Cara, vou deixar aqui embaixo o link de como você pode começar a fazer isso, tá? Foi o, o, o caminho que eu percorri, a jornada que eu percorri. É, ah, mas você está querendo vender alguma coisa? Não, cara, só estou querendo dizer o que, que eu fiz. É, se você for trabalhar com Facebook sem estudar, você vai perder dinheiro, provavelmente, tá? até você aprender. Então, em curto esse caminho, né? Não é um atalho, mas assim, é uma forma de você estudar e você é, investe em conhecimento. É Aquela história do cara que... Tinha uma plataforma, e o cara a plataforma de petróleo estava parada, né? Chamaram o cara, chamaram o cara de helicóptero para consertar, o cara foi lá, olhou e apertou um parafuso e ganhou um milhão de reais. E aí ele falou, caramba, tu ganhou um milhão para apertar um parafuso? Aí o cara falou, é, na verdade eu não ganhei um milhão para apertar um parafuso, eu ganhei um milhão por saber qual é o parafuso, tá? Essa é a questão, você tem que investir em conhecimento, senão você fica aí é, numa zona de tiro porra de bomba, né? Você fica na zona dolorida, que eu chamo, que é assim, você trabalhar sem é, ter retorno. Então gente, o que que você, o que que eu conselho para vocês? É, vê outros vídeos, tá? Tem vídeo meu no canal lá, de face tem pouca coisa, mas tem vídeos como você construir sua estrutura de negócio, tá? Como é que você começa nisso. Isso aqui é apenas uma forma de fazer venda, tá? Existem milhares de outras, eu faço 70% das minhas vendas no orgânico, tá? Por isso que eu invisto pouco aqui. O dia que eu escalar isso aqui, tá para chegar esse dia, porque está começando a ciclar mais, é, eu vou, também no início, eu perdi dinheiro no início do, do Facebook, é normal. Mas, é, a partir do momento que você começa a aprender o que você está fazendo, você começa a ser mais assert, ter mais assertividade. Aí sim, você começa a entender o valor do conhecimento, e você não vai ligar de pagar aí, sei lá, é, 500 reais no curso, ou que nem essa semana aí, é, o pessoal estava falando que o curso era 49 reais, e o cara falou, eu não sei se eu vou perder investimento de 49 Porra, meu irmão se tu não perde 49 reais, que porra, muito menos que uma pizza, muito menos que uma pizza, é, você realmente, com essa mentalidade, tu não vai crescer, tá? Você pensa o seguinte, é, qualquer dinheiro que você invista, mesmo que você, naquele momento, você não retorne dinheiro em venda, tá? porque às vezes você precisa um pouco mais de conhecimento, você está subindo o degrau, tá? Os primeiros degraus são mais difíceis, aí vai chegar uma hora, gente, que, assim, que você vai ter acumulado o conhecimento necessário para você ganhar dinheiro. Por isso que toda a galera aqui, que faz vídeo aí, que são os top... É, afiliados e tudo mais, essa galera os caras ganham 150 é, mil mês, por quê? Porque os caras já tem 4, 5 anos tá bom? A galera que tem 10 anos nesse negócio, ganha milhão mês então essa galera toda aí, que, que hoje em dia ganha milhão é todo mundo low profile, tá? A galera que ganha é, é, 100 mil é a galera que é autoridade hoje em dia, que entrou um pouquinho depois, mas assim, mas você vai entrar agora cara, faz parte, sabe? É o recruta, né? É o 01, um. cara, tu vai entrar, porra é, é o Aspira que vai tomar só fumo no início por quê? Porque você não sabe. A partir do momento que você investe em conhecimento, a partir do momento que você aprende, testa, valida e escala o que deu certo, aí tem o resultado bem, gente. É só isso, tá? É só isso. Não tem segredo, não tem mistério, não é pirâmide, não é, não é pegadinha, não é caô, não é, é... Como é que se diz? É, é balela, né? Assim, sei lá. Hoje mesmo tinha uma menina de, de multinível que mandou um... Um, mandou para mim uma mensagem né, querendo me vender, aquela, aquele calzinho do café né? ah, vamos tomar um café, preciso te mostrar uma oportunidade, meu irmão essa galera, eu já trabalhei muito tempo atrás eu trabalhei com isso, cara, assim é, não recomendo é, fiquei dois meses, três meses é, aprendi muito aquilo ali é uma escola gratuita tá gratuita não, porque você acaba comprando o produto mas, essa galera hoje que está sofrendo com, com isso porque é, o pessoal fala que não é pirâmide cara, é pirâmide por quê? Tanto é pirâmide que agora que com essa quarentena está todo mundo em casa, a tua base né, não está vendendo, então os caras que são líderes estão desesperados, porque eles têm que ficar chicoteando é, os downlines né, que o pessoal chama lá, né, essas, essas coisas tipo o Shop Shoptime, enfim, outras tantas aí, né? O pessoal fica, tem que ficar chicoteando o downline para o downline trabalhar, sai de casa, crise não tal, para o cara poder gerar venda. Isso aqui, cara, é diferente, isso aqui é um negócio online. É, eu vejo que tem muita gente, CLT principalmente, que vê gente ganhando dinheiro, eu não sei se é, é inveja ou, ou desconfiança, mas essa galera, eles ficam criticando sem ter feito o teste, tá? Eu, eu por exemplo, eu posso, fazer, eu posso falar de CLT, porque eu já fui CLT há 10 anos. Eu posso falar de empresa, porque eu já tive empresa 10 anos, tá? É, de modo infantil, eu era empresário e logista. Eu posso falar de multinível, porque eu já traba eu trabalhei em multinível 3, 4 meses ali, tá? E eu vou falar pra você, cara, assim, é um super aprendizado, tá? Aquele sistema, aquela coisa toda, aquela galera, é, quem tem resultado, que são só 2%, tem resultado real, de verdade, porque os caras são capazes. Então, tudo que eles fizerem na vida, eles vão dar, vão dar certo. Então, você que nesse momento aí é, é de multinível, ou é CLT, ou é empresário, tá desesperado, cara, dê uma oportunidade de você aprender, tá? Aqui no vídeo, aqui no canal, eu mostro várias coisas, tá? Eu deixo que eu mostro. Por que que eu mostro? Cara, porque eu, eu, no meu início eu demorei seis meses para fazer minha primeira venda. É, é natural isso, não queira. É, tem uma coisa que falam que eu acho genial, que é, é ser, fazer e ter. Primeiro você tem que ser, para depois aplicar e fazer, e só então você vai ter. As pessoas é, ficam tirando foto de concarrão, caramba, essas coisas todas assim, ostentação para poder mostrar resultado. Mas você tem que pensar o seguinte, o cara tem aquele resultado? Tem. Mas ele já fez, ele, você não vai comprar um curso de, de 49, de 500 reais, de mil reais, de mil reais, e só porque comprou o curso, no dia seguinte, você vai estar tá ganhando aí 10 mil reais, entendeu? Que nem também, porra, a galera fala lá no, no multinível, ah, vai ser diamante, ah! Cara, você tem que fazer o seguinte, você tem que primeiro ser, ou seja, estuda, faz leitura, aqui, aqui cara, sempre tem um monte de livro. Esses livros estão ali empilhando, não é para empilhar telefone, não. aqueles livros ali eu já li, tá? Tem outros livros que eu uso para empilhar coisas aqui, que são livros geniais, que eu recomendo. Quer ver? Um está embaixo do meu monitor aqui, mas é porque eu já li, ó. Tipo isso aqui, ó. Quem pensa enriquece. Cara, livro de mentalidade. Se tu não tiver mentalidade, tu vai ser o CLT aí que fica criticando. Volta para o monitor aqui. Você vai ser o CLT que fica criticando quem ganha dinheiro, mas isso aí, porra, cara, é porque você não teve a coragem de fazer você não sabe o que, que é, e por ignorância, todo o cara que é ignorante, ele é fundamentalista, tá? ele é radical, então ele fala que não funciona, então isso é falta de fé, cara, por quê? Porque não tentou. Então, o que, que eu falo para você? Começa, estuda o mercado, entende que isso aqui são empresas sérias, entende que você não sabia isso, e agora é, você tem a oportunidade de saber, entende que esse mercado é um mercado novo por causa da internet, a internet é uma coisa nova no Brasil, a internet, cara, eu me formei na faculdade em 2000, e em 2000, eu, eu não tive nenhuma aula sobre, sobre nada digital. Na época eu estava tendo aula de... É, não era nem Photoshop, cara. Na é faculdade, é a faculdade de desenho industrial. Eu fiz, tipo, uma aulinha de paintbrush, era, era mídias digitais. Porra! E eu aprendi tudo no mercado, tá? Trabalhando, 10 anos de carteira assinada. Trabalhando é, 20 anos como empresário, que eu não aguentava trabalhar para os outros, porra, e, e ganhar pouco, tá? Tinha família, queria o um melhor para minha família. Como empresário também, cara, não recomendo, porque você vai trabalhar para o governo e para, cara, não recomendo. Seja já é outro papo. Tem vídeo aqui no, no canal que eu falo disso. Se tiver interessado, vai lá. Então, eu vou deixar o card aí, deixa eu até anotar o, eu vou deixar o card aí, vou deixar aqui em cima o card, você vai lá e assiste. Tá, quem é empresário aí, cara, empresário, você tem um risco muito, venda. Você é empresário, você tem, boleto, tá, esse é boleto. É... você como empresário, você tem muito risco. Por quê? Mercado digital, você pode investir em conhecimento. Capital não é, não é teu produto, teu estoque. O capital é isso aqui, ó. Você aprender, tá? Quando você aprende, você aplica, você vai ter resultado, tá? Você pode ter resultado em, em pouco tempo, tá? O pessoal fala e vende a ideia que é uma semana, semana nada, tá? Uma semana nada. Tu vai ter que estudar muita coisa, tá? Se você tiver é, é, a, a, o brilho né, de estudar e ter resultado, você vai ter resultado. Se tu for o um cara fanfarrão que pô, só quer o carrão... E você só quer.. Eh, como é que se diz? Você só quer é eh, o ter? Você não quer ser, não quer fazer, você só quer o ter, você só quer o carrão, você só quer o lifestyle, cara, vai ser mais difícil para você. Se você é CLT, não acredita, duvida, ok. Outro dia o um cara tava falando, cara, esse cara me marcou porque assim, eu achei muito bizarro. Um cara não 49 não querer investir 49 reais em, em algo que podia mudar a vida dele, e o cara com certeza gasta muito mais que isso aí, 49 reais com pizza. O cara gasta 49 reais indo para o shopping pagando estacionamento, meu irmão. É, vai, vai no shopping em volta, toma um sorvetinho, o gastou aí 49 reais, tá Eu já trabalhei em shopping, então pô, eu posso te falar. Tá? O cara vai no shopping só para passear, pra pegar ar-condicionado, usar um banheirozinho, segurança, aquela coisa toda, e <risos> não compra nada, mas ele gasta real. Ninguém gasta dinheiro. Ele gasta o estacionamento, ele gasta a gasolina para ir, ele vai gastar o sorvetinho, um cafezinho, tá? mas ele não compra produto, mas ele está gastando. Então pega esse 49 reais, em vez de ficar vendo jornal, em vez de ficar vendo novela, em vez de ficar vendo Big Brother, essas merdas aí, em vez de ficar vendo esse monte de, de, de coisa que vai entulhando tua mente, tá? ficar o dia inteiro aí no Instagram vendo pô, os outros tendo sucesso, aplaudindo, entendeu? É, lembrando que no Instagram todo mundo mostra o palco, ninguém mostra o bastidor, né? Então, cara, o que, é que eu indico para você? O vídeo está ficando longo. O que, é que eu indico para você? Cara, acredita, tá? Lembra daquelas frases de, de Bíblia aí, que o pessoal fala, que é assim, homem de pouca fé? Cara, quem não tem fé não consegue nada na vida. Por quê? Porque o cara não acredita. Se o cara não acredita, o cara não, não faz. O cara não se empenha, porque ele sempre faz com o pé atrás, tá? É o cara que, em vez de conversar contigo de frente, ele conversa assim de lado. Então, o que, é que eu indico para você? Investe em curso. Ah, mas só um curso? Um curso de 49 vai resolver minha vida? Pode ser que resolva, dependendo aí do teu arsenal, o que você já carrega, né? Da, da tem gente que já com 49 consegue resolver a vida porque já tem o um conhecimento, já é empreendedor. Agora, um cara que é CLT, um cara que é funcionário público, o cara tem uma caminhada maior. Um cara que é empresário, o cara já, já entende que ele precisa investir. Ah, eu estava falando, deixa eu voltar aqui. Eu, eu fiquei impressionado com um cara que essa semana não queria gastar 49 reais lá, que ele vendia salgado, doce, tá? Eu entendo, beleza, irmão. Tu é guerreiro, show. Só que assim, você investe. Se você acha que você não precisa investir, para você fazer um cachorro quente... Tá? Pra você fazer uma coxinha, tu precisa comprar insumo. Tu vai no mercado lá, tá? Eu já tive comércio, eu já tive também, é, além de comércio de roupa, eu já tive é, lanchonete tive durante um períodozinho curtinho. Eu vendia lá meu dia, mas no final do dia eu pegava aquele dinheiro todo no dia seguinte, reinvestia para botar mais refrigerante, para botar mais salgado, para botar... Você compra o salgado. Ah, não, eu faço o salgado, eu faço o doce. Tá bom, mas tu vai comprar o leite condensado, tu vai comprar a farinha, tu vai comprar o açúcar, tu vai comprar o frango, tu vai comprar o que quer que seja para você movimentar seu negócio. Tá? Tu vai pagar o teu freezer, a conta de luz, é uma, é, dessa galera é uma delícia, é, é altíssima. tá? Tu vai pagar funcionário, tu vai pagar conta de luz, tu vai pagar imposto, tu vai pagar tudo. Ah, mas aí você não paga imposto? Paga imposto, tá? Paga imposto. O CLT vai pagar 15% ou cento, aqui tu vai pagar 6% e a também é, são degraus, tá? Então, o que que eu indico pra você, cara? De novo, é, se você chegou até aqui, você está interessado em aprender. O que que você faz? estuda. Ah, tem conteúdo gratuito na internet? Tem muito conteúdo gratuito, mas a, a vantagem de um curso é porque ele vai te dar um método, tá? É, na internet é tudo espalhado, uma galera, cada um usa o método. Eu uso o meu método. Se eu for ensinar para vocês, eu posso ensinar para vocês? Posso. É, inclusive no futuro eu, eu planejo fazer isso, tá? Primeiro tem que validar comigo. Mas eu segui o método de outras pessoas. E assim, eu, eu sempre falo assim, ah, eu deixo, eu deixo minha, minha jornada. Foi uma jornada por quê? Porque eu fiz o primeiro curso. Aí eu fiz o segundo curso, fiz o terceiro E todos os cursos agregaram Ah, mas você fez o primeiro curso e não vendeu com ele? Cara, eu não vendi porque eu não estava preparado Apesar até de ser empresário, eu não estava preparado Por quê? Porque eu tinha que montar minha estrutura Eu tinha que escolher os produtos certos Eu tinha que entender esse mercado Quando eu comecei a aplicar, começou a dar certo Ah, mas você não vai mostrar tudo? Vou Então, que, como é que eu mostro tudo? Eu fiz esse curso que me ensinou essas estratégias Faz do teu jeito que vai dar certo Eu fiz isso aqui que está dando muito certo já deixei aqui embaixo, é, faz do teu jeito, que vai dar certo para você também, tudo que eu fiz, é, eu, eu validei por mim, trouxe resultado e eu boto aqui embaixo, normalmente eu boto dois ou três é, coisas que eu fiz, que são as melhores coisas que eu fiz, tá? Então, o que, que eu posso indicar? As três melhores estratégias, eu costumo botar aqui embaixo o link. Desejo sucesso, sinceramente, tá? No início desse ano, há 6 meses atrás, é, eu não vendia, mas eu já gravava vídeo, eu já, já tentava ensinar o que eu sabia, porque eu sabia que ensinando eu estaria ajudando pessoas. Ah, mas você me ensinando sem fazer? É porque eu sabia que eu estava no caminho certo, tá? Se você estiver no caminho certo, irmão, é só você continuar andando, continuar andando, tá? Teu dia, tua vida está ruim, tua vida está uma droga, pô, a, a quarentena acabou com o teu negócio, é, a quarentena reduziu os teus ganhos, tua família está passando perrengue. Cara, se tu está no deserto hoje, caminha para fora do deserto. Ficar parado reclamando não vai te levar para lugar nenhum. Tá? Então assim, além de cursos de técnicas, estratégias e métodos, eu, eu sempre indico, eu sempre indico tá? é, mentalidade. Trabalha a tua mentalidade, porque você trabalha a mentalidade, você vai entender que é, é só uma questão de tempo e trabalho. É, tenha fé na tua vida, tá? que as coisas acontecem só não vai acontecer se tu for um cara debochado um cara que zoa tudo, um cara que porra descrente, a descrença não vai te levar para lugar nenhum, tá não tô aqui para defender igreja, religião, nada disso eu tenho a minha fé específica que é minha é, é, respeito a sua e meu irmão segue em frente, tá bom é isso aí gente, um grande abraço e até o próximo vídeo